Boa noite. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui em mais um sofá da vila. Muito obrigada a todos vocês que estão aí participando... Porque hoje nós vamos falar de um tema... Que é um tema que todo mundo tá vivendo, gente. É um tema que tá, com certeza... Mexendo aí na sua casa. Já mexeu na sua casa, já aconteceu e tá acontecendo em nossas casas em todos os níveis... no seu relacionamento com você mesma... no seu relacionamento com seus pais... com o seu cônjuge... com o seu parceiro... com sua... Obrigada, Lori... a Lori falou assim... vejo que é live da Vila... eu já venho... que bom, Lori... fico muito feliz... a gente faz com o maior carinho porque a uma missão nossa mesmo... trazer temas... de saúde da mulher... de saúde da criança... de saúde da família... para a gente debater... para a gente discutir aqui... né eu tenho o maior carinho de vir aqui... falar tudo isso com vocês... e sempre trazer algum profissional... ou daqui da clínica... ou algum profissional que a gente conhece... que a gente tem carinho... que a gente sabe que é um profissional competente para trazer temas aqui relacionados com esse universo aí da maternagem, da parentalidade, do parto, da ginecologia. E hoje nós vamos falar desse tema que tem mexido com tantas famílias, com tantas mulheres, que é o tema da saúde mental, da saúde das famílias depois da pandemia. E para isso eu convidei uma psicóloga querida, que é minha paciente, que teve bebê conosco, e que viveu aí sua primeira infância, do seu bebê que está vivendo, viveu os primeiros dias de mãe no meio da pandemia, e que construiu sua família no meio da pandemia, para falar sobre isso, como que tá, como é que a gente vai viver agora esse momento de reconstruir nossa família, de viver esses dias com criança, retomando escola, né, Mara... Mara está onde? Mara chegou em casa já, gente? Não vou falar quem é Mara não, porque senão eu vou exportar ela para Hollywood, né Mara? Posso contar quem é Mara não, ninguém segue ela, por favor. <risos> e, então nós vamos falar hoje desse tema, eu já vou colocar aqui para dentro nossa convidada especial. Maravilhosa, pode entrar e se apresentar. Carol, psicóloga, mãe, bem-vinda. Se apresente. Conte Boa noite. Mãe dos seus perrengues pandêmicos, dos seus perrengues pós-pandêmicos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, doutora Keda, pela oportunidade de vir aqui conversar sobre esse tema tão importante, né, que é a saúde mental da família e suas consequências né, depois da pandemia. É, quem aqui né, não se viu as voltas com as emoções dos filhos durante a pandemia E com as próprias emoções também né, Que pais não se sentiram sozinhos também Para lidar com as próprias questões E com as questões também dos filhos né? Essa questão da solidão Nesse momento da pandemia É importante a gente falar sobre Né, doutora Kézia? Porque todo mundo ficou muito isolado né? Principalmente naquele primeiro momento E isso trouxe repercussão né, Para a forma como é, lidava com os filhos Para a forma como encarava a nova realidade né? é, Eu sou psicóloga infantil né, Eu trabalho aqui na vila Atendo crianças e adolescentes E faço também orientação com os pais E outro dia me perguntaram Um pai me perguntou Se era possível o filho ter mudado Depois da pandemia Ele estava reparando que alguns comportamentos Algumas atitudes do filho estavam diferente. O que, que você acha? Traqueza? Você acha que seus filhos mudaram? Depois nós, da pandemia. Nós, gente, totalmente a gente mudou. Eu eu sou super abraçadeira, quem me conhece, eu sou beijoqueira, eu sou muito sociável. E eu às vezes agora eu não tô cumprimentando as pessoas, não tô beijando as pessoas, é difícil assim. Imagina as crianças que eu fico pensando assim, as crianças ainda estavam desenvolvendo suas habilidades sociais. E eu, por uhum. exemplo, eu tenho três filhos. E o meu filho mais velho é o que tem menos habilidades sociais desde, desde sempre, desde que ele nasceu. Ele tem, ele, a gente percebe que ele tem aquela dificuldade de se relacionar, de se entrosar. Então a pandemia, para ele, ele achou ficar ali trancado dentro de casa atrás da tela. Ele adora ficar atrás da tela e se relacionar através da tela. E agora, para voltar, para retomar, ele sabe? e aí como eu e aí eu fico assim eu fico ansiosa eu fico extremamente ansiosa assim, a gente imagina os pais todos né eu é. tenho três filhos tenho ansiedade tripla porque ema, ema, ema, cada filho um problema é, mas o problema meu né que mandou ter três filhos E... e... <risos> Imagino que todos os pais têm aí suas ansiedades com seus filhos. Eu queria que você falasse pra gente um pouco dessas dicas, né? De, de que, que tá acontecendo nas casas, o que, que é normal, o que, que não é normal da gente encontrar. Uhum. Vamos conversar sobre isso, né? Porque é isso mesmo que você tá dizendo, né? A mudança nos angustia, nos deixa muito frustrados também, né? Assim, quando a gente perde uma rotina, um padrão que a gente estava acostumado a gente tende a também ficar sem saber como lidar, né? E a gente tende a procurar ajuda externa, né? Para nos ajudar e nos orientar, tanto na condução com nossos filhos, como com a gente mesmo, né? A gente procura médicos, psicólogos, professores, ou a gente pega o nosso próprio celular e vai lá e coloca no Dr. Google, né? Para saber, assim, se esses comportamentos que a gente está percebendo em nossos filhos são justificados por algum diagnóstico, né, que está lá em algum manual A gente tem de fazer esse movimento Quando algo nos angustia Quando algo sai de uma rotina é, Como você mesmo disse Eu fui mãe na pandemia Então eu quero trazer um relato pessoal aqui Para a gente começar essa discussão né, Eu me vi às voltas Com meu filho Eu e meu marido sozinhos Porque a gente estava no auge da pandemia A gente não tinha é, um contato diário né, Com a nossa rede de apoio e eu aproveitei, né, para abraçar a bandeira que eu levanto. Meus pacientes sabem disso. Pessoas que participam dos meus cursos também sabem disso que eu trago isso que é importante a conexão mais íntima com os nossos filhos para que a gente aprenda com eles o que é que eles têm demandado para que a gente saiba como agir com eles, determinados comportamentos, o que que eles querem da gente, o que que eles esperam da gente. Então, quanto mais próximo a gente tiver dos nossos filhos, mais fácil a gente vai conseguir um direcionamento e uma resposta para lidar com eles. E aí, né, eu falei assim, ah, então vou aproveitar, que né, nem que eu tô sem uma rede de apoio, vou entrar de cabeça nesse relacionamento. E fui sozinha sem procurar muito guia, sem procurar livros, sem procurar muita coisa externa. Eu queria aprender com ele, que a gente aprendesse junto, que a gente construísse a nossa relação. E aí, né, no processo de introdução alimentar, eu fiz um curso né, para aprender um pouquinho sobre técnicas de corte e essas coisas para diminuir risco de engasgo. Mas eu queria deixar que a experiência da introdução alimentar fosse mais natural possível para nós dois. É? Eu assim, ah, vamos ver como é que vai ser, como é que ele vai aceitar, se ele vai aceitar sim, se ele vai aceitar assado, o que, que ele vai achar das texturas, o que, que ele vai achar do sabor, do cheiro. E fui deixando pra gente vivenciar aquilo junto. E é aí que no início tava tudo funcionando muito bem. Aí depois de um tempo, eu comecei a oferecer a comidinha pra ele, ele começou a cuspir. Eu ofereci, ele cuspia. Aí eu comecei, gente, mas será que isso é normal? Eu não via nenhuma mãe passando por isso, né? Estávamos todos isolados. Será que isso é normal? Será que tem alguma coisa errada? Será que meu filho tem um problema de mastigação? Ou, na verdade, será que é um problema sensorial? Será que é um distúrbio sensorial? Será que eu tenho que procurar uma TO? Qual que será o tratamento? Ou, é melhor, se for mastigação, será que eu tenho que procurar uma fono? E eu fiquei mergulhada na minha insegurança, né? com medo de que pudesse ser um grande problema, me desconectei totalmente do que ele poderia estar me dizendo com essa reação dele, com esse comportamento e fui buscar um apoio externo né, que em alguns casos, nem sempre né, mas Dependendo de onde a gente vai procurar uma resposta A resposta está generalizada Não está particularizada A gente não sabe sobre o seu filho né? Quando você lê lá no Google Não está falando do seu filho Está falando de uma grande parcela De crianças daquela idade Podem apresentar tais comportamentos Mas se a gente tivesse elencado Todos os comportamentos Todas as possibilidades Isso seria grande demais é por isso que o atendimento é, o olhar individualizado é muito importante. Mas quando você tá ali, às voltas com a questão longe de todo mundo, sem muita rede de apoio, é difícil marcar consulta também na pandemia. Todo mundo com aquele medo, não sabia como é que seria esse vírus, né? Dá para ter consulta, não tá. Eu fiquei mergulhada nessas questões, mas aí eu pensei depois, gente, o que será que dessa relação que ele tá recusando, né? Ou por que que na verdade melhor ainda? Por que que eu, né, ainda mais psicóloga, não, não, não, não fui pensar logo assim nos comportamentos esperados? Né, que, que é esperado para o desenvolvimento normal de uma criança quando ela tá nesse processo de introdução alimentar? Será que o cuspir é normal? Ah, pode não ser, pode não estar tá em lugar nenhum escrito que cuspir é normal. Algumas crianças podem virar a cara, outras podem bater a mão, outras já podem falar não. Não tem muito isso, né? Não tem isso. E eu fiquei ali muito às voltas com isso. Eu queria o quê? Que ele comesse mais e que ele não cuspisse. Esse era o meu ideal e é isso que eu quero falar aqui. É onde eu quero chegar com vocês. É por isso que eu estou trazendo esse caso meu aqui. Porque os nossos ideais são inatingíveis. Eles são nossos. Eles trazem uma série de questões narcísicas que nós projetamos nos nossos filhos. E quando o nosso ego está ferido, a gente tende a entrar numa insegurança tão grande que a gente começa a pegar apoio, pegar é, resposta em qualquer lugar. Lugar que antes a gente nem acreditava. Mas de, tanto, de tanta insegurança, a gente começa a, a procurar resposta, a tentar enquadrar nosso filho em algum lugar para amenizar a nossa própria angústia. Né? Então é muito importante que tentemos, ao mínimo, separar o que é nosso, o que são nossas questões, o que são nossas vivências, para o que é de fato do nosso filho. Para que a gente não projete nele aquilo que, na verdade, é uma realidade nossa, é um medo nosso, é né? uma insegurança nossa. Né? Então, assim, essa separação é fácil? Essa separação não é fácil. É separação angustia. né as mais quando voltam ao trabalho, quando tem o processo de adaptação escolar. Qualquer separação, né, ela é vivida como uma dor. Uhum. Mas ela é necessária. É necessário que a gente separe o espaço dos filhos com os nossos espaços. Para que as características individuais deles né, se aflorem. Que eles possam mostrar quem eles são, de fato. Né? eles não vieram, né, no mundo para satisfazer apenas os nossos desejos, né, eles têm os próprios desejos. E, quer o que eu acho interessante demais, sim, que eu acho até legal a gente frisar aqui, é que bebês já têm desejos também, sabe? Com seis meses, um bebezinho, quando ele recusa um alimento... Não necessariamente é só porque ele está sem fome. Ele está dizendo dele, sabe? Sim. Ele está mostrando que ele tem desejos. É óbvio, ele ainda não sabe né? que ele não deve comer, que ele, que ele pode comer mais tarde. Ele não tem todo um raciocínio complexo. Mas ele já tem os próprios desejos. E eles, eles mostram para a gente a partir dos comportamentos deles. Freud já dizia, por exemplo, nesse caso que eu estou citando aqui, nesse caso meu particular, Particular que a alimentação não é só uma questão de nutrição, uhum. a alimentação é uma questão social. Então, e também, quando o filho presta... prazer, né? eu acho que a alimentação é uma questão de prazer, né? Exatamente, de prazer diz muito dessa zona oral, né? Que é a boca é faz parte do desenvolvimento emocional da criança. Então, recusar o alimento ou cuspir ou qualquer outra coisa. Diz muito do seu desenvolvimento emocional e psíquico, sabe? Está muito para além da, da questão nutricional, né? Que às vezes pega as mães e deixa as mães embaraçadas com essa situação, que foi o meu caso, que é o que eu estou dizendo aqui. E o que se apresenta, né? Com a pandemia, é que essa divisão entre os espaços, né? Da mãe, do pai, do casal e do filho perderam a barreira as coisas se misturaram demais, né, e às vezes todo mundo, vulnerável, por conta, né, das inseguranças, das perdas, dos medos que a gente estava tendo lá fora, todo mundo ficou muito vulnerável e difícil de, de conseguir é, ter um olhar é, mais, é, vamos dizer assim, distante para as questões que nos atormentando, para olhar de fato para aquele comportamento do filho, ou para o nosso próprio comportamento, dizer se era algo de verdade, que era um grande problema, ou que era apenas uma reação a isso tudo que todo mundo está vivenciando, né, que ainda vivenciamos, embora todo mundo já tenha, já tenha é, diminuído as restrições, mas é, a escola, né, eu acho que é importante a gente dizer aqui, a importância da escola, porque a escola é um, é um lugar onde as crianças conseguem elaborar as suas frustrações, as suas angústias. Porque é onde elas estão próximas dos pares. Elas conseguem, de forma natural, lidar com as suas próprias questões. Seja a vida brincadeira, seja pela forma como se apresentam na escola, como interagem com outras pessoas, com os professores, né? as crianças perto dos pares, ou seja, com outras crianças nas quais ela se identifica, ela consegue lidar com as suas emoções. E agora, né, ou antes, quando a gente estava bem restrito dentro de casa, ela perdeu esse espaço, ela perdeu esse lugar onde ela podia elaborar suas questões ali com a brincadeira com amigos, é, com a forma de relacionar com outras pessoas fora de casa, seja atividades também extracurriculares para além da escola, né? Então, isso tudo foi perdido. E, e assim, então, como eu disse, né, assim, essa questão de estar tá todo mundo vulnerável diante dessa situação né, de incerteza, de perda e de medo, a gente acabou fazendo uma leitura, às vezes, dos comportamentos e seus possíveis desvios. Sabe, Kézia? O que que se apresenta? Né? O que que chega no consultório para o psicólogo? Como principais características que os pais têm percebido, por exemplo, nos filhos? Irritabilidade, crise de choro, insônia, agitação. Essas são as principais queixas. Eu acho interessante a gente falar aqui também que tem várias formas de lidar com as frustrações e as angústias. Não é só pela via da tristeza. A agitação também é uma forma de lidar com a angústia. A hiperatividade também é uma forma de lidar com a angústia. Temos é, várias parece, formas. É muitas, assim, eu já, já ouvi falar, tá? Que crianças, uhum. assim, não sei quantos por cento das crianças, mas não vão ter depressão, né? Depressão, ficar choroso, ficar quieto, assim, não é um sintoma de criança, né? Eu, eu acho que assim, é, é muito difícil também a gente dizer que sim ou que não, sabe? Existem crianças assim, que entram em quadros depressivos. É, mas, normalmente, a criança ela tem uma capacidade de elaborar as questões, principalmente porque as defesas psíquicas ainda estão em desenvolvimento muito mais fácil do que o adulto. O adulto já tem toda uma defesa psíquica que é mais difícil de lidar e elaborar determinadas questões. Às vezes, a angústia pega a criança de uma forma, mas ela tem recursos lúdicos que ela consegue lidar com essa angústia de uma forma que às vezes não vira um quadro depressivo, como a gente vê clássico nos adultos, sabe? É... Então, assim, é, o que eu acho também importante a gente ressaltar aqui é que o sintoma, ele sempre representa uma verdade. Ou seja, um comportamento, né, seja esses que eu disse De irritabilidade, crise de choro, insônia, agitação, agressividade São representantes de uma verdade A criança, com seu sintoma, com seu comportamento Ela está denunciando, apontando, sinalizando uma verdade A respeito das suas vivências A respeito da sua estrutura familiar A respeito daquilo que ela tem vivenciado no seu cotidiano eles têm emitindo um sinal, uma mensagem. Atrás de todo comportamento tem uma causa. O que acontece é que a gente tende a querer é, resolver o problema principal, aquele comportamento não adaptativo, aquele comportamento que sai assim de uma é, da regra social, vamos dizer assim. Na né? agressividade não é feito em lugar nenhum. Isso incomoda. A gente quer logo o quê? Que o filho pare de ser agressivo. Só que, por trás da agressividade, tem algo que está gerando essa agressividade. Se a gente foca apenas aqui, naquilo que está aparente, a gente não mexer no que está aqui por trás, ele vai reaparecer de outra forma. Sabe? Isso é muito importante, assim, porque eu acho... Eu vi um boom de, de sintomas aparecendo por questões né, desse isolamento, dessa falta de liberdade da criança, ir para o seu espaço junto com seus pares, outras crianças na quais eles se identificam e podem lidar com suas questões. Os adultos também, longe do trabalho, longe dos amigos, também tendo que lidar com questões de casa, com as questões dos filhos, com as próprias questões. Todo mundo ficou muito vulnerável e muito difícil de, de olhar e tentar falar assim, calma, vamos resolver dessa forma, vamos resolver de tal forma. De uma forma assim mais, é, vamos dizer assim, mais... É, com menos véu, sabe? Com me menos fantasia, com menos vivência é, traumática. Sabe? Que é a forma melhor da a gente tentar resolver uma questão. É calma, sabe? Vamos ser calma. É, o desespero ficou muito grande de querer resolver logo uma questão que ficou aparente, mas vamos tentar pensar no que está por trás, sabe, gente? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que essa é a mensagem principal, assim, vamos dizer, que eu gostaria de dizer aqui, por trás de todo comportamento, tem uma causa, né, que na pandemia ficou muito exacerbado, porque a incerteza, o medo ficou para todo mundo, né, os pais inseguros, passavam insegurança para os filhos, os filhos longe daquilo que eles estavam acostumados a viver, também não sabendo lidar com as próprias emoções, sem espaço para elaborar, virou uma verdadeira, uma verdadeira confusão. Hoje em dia, as coisas estão retomando, né, devagarzinho, as aulas voltaram, as crianças voltaram a, a, a ter mais encontros sociais, é, é uma queixa, por exemplo, das escolas, a forma como esses alunos voltaram para a escola, né, aumentou consideravelmente o diagnóstico de, de transtorno de espectro autista, é, eu ouvi dizer que quatro a cada 10 estão já com esse diagnóstico, ou é, as vias de ter esse diagnóstico, né, é um valor muito alto, se a gente pensar né, nessa estatística, é, e o que, que será que é isso, né, o que, que será que causou isso tudo? E como que a gente vai resolver? Vivemos dois anos de pandemia. Será que agora, que assim que tudo retomou, se né, escolas voltaram, os encontros sociais voltaram, será que logo a gente vai conseguir resolver isso tudo que a gente vivenciou por dois anos, né? Uma das formas, né, principalmente dos adolescentes, mas também de algumas crianças, de lidar e dar vazão para essa angústia foi recorrendo ao que você disse aí, que é as tecnologias. Seja as redes sociais, é, seja os jogos virtuais. Muitos recorreram a esse caminho como uma válvula de escape para lidar com as suas emoções e com as suas incertezas. Né? Antes de pensarmos assim, em como reduzir esse uso, sabe, assim, esse uso da tela excessivo, que às vezes os pais julgam como excessivo, eu acho que a gente tem que pensar que tal criar uma experiência compartilhada. Sabe? Como? Debata com seu filho sobre aquilo que ele está assistindo. O que é que ele está assistindo? Entre no mundo dele. Né? Se entere sobre o seu influenciador digital preferido. Como eu disse anteriormente, estando mais próximo do seu filho, mais conectado, mais fácil direcionar uma solução, mais fácil a gente pensar uma forma de lidar com isso que está acontecendo. Eu deixo até, inclusive, aqui em aberto, né, doutora Kese, caso as pessoas tenham interesse em falar mais e discutir mais sobre esse uso de telas, né, numa próxima live. A gente é, pode discutir mais sobre isso. Pode né? ser uma live, sim. A gente até tá falar de fazer uma live disso, né, eu, eu acho. É, qual que é o limite? Né? Um grande um. problema que aconteceu na pandemia com esse isolamento social, isso já é um problema que vem crescendo, não só entre as crianças, né? antes os adultos e tal. O que aconteceu com a pandemia? Já estava nessa vibe todas as pessoas se isolarem, saírem do mundo real e ir para o mundo virtual. As crianças que já nasceram nesse mundo aí, cada vez mais virtualizado, de relacionamentos virtuais. Quando entrou na pandemia, muitas crianças que nunca tinham visto esse mundo virtual acabaram tendo que entrar e uhum. ter virtuais e coitadas elas precisavam se relacionar né no começo uhum. foi traumatizante para elas mas era o que elas tinham então e aí crianças que já tinham alguma dificuldade eu vejo que eu falo gente eu tenho três crianças na minha casa então e eles têm os amigos deles então na minha casa sempre tem final de semana na minha casa tem no mínimo cinco crianças todos na minha casa não tem três tem cinco tem seis crianças né porque eles levam os amigos então, eu vejo cada criança diferente. assim. Então, o meu filho, que é o, o que tem menos habilidade social, que é o Paulo, ele facilmente troca qualquer relacionamento é, presencial pela tela, pelo videogame. Então, assim, eu tenho que ter habilidades com ele diferentes de, dos outros. Porque o Estevam, se tiver uma criança lá, ele não vai ficar no videogame. Você tem ideia? No aniversário do Paulo, cheio de amigos que ele convidou, ele entrou no, no quarto, ele ligou o videogame e falou: meu, você fica maluco. O jogo, o e o amigo dele queria jogar videogame lá do aniversário. Eu falei, gente, não é possível jogar videogame com a festa acontecendo com tanto de gente aqui. Vocês convidaram os amigos pra vocês brincarem. Então, é porque ficou comum para eles é, é, usar esses recursos de, de jogos virtuais, né? E uhum. claro que. Ah, mas o mundo tá mudando, o mundo vai ser virtual mesmo Sim, mas a gente sabe, a gente não pode deixar de falar isso, Carol Não pode deixar, isso adoece, enlouquece as pessoas A gente que é médico, tá cansado de ver as pessoas doentes Gente, fica aqui um alerta pra vocês Eu recebo casais aqui que não conseguem engravidar porque não fazem sexo Porque não fazem sexo porque estão na tela pelo amor de Deus você tô falando não somos tenho... seres sociais não. né que o isolado e as relações sociais. sociais são muito importantes e imagina assim, se uma criança porque assim a, a tela libera endorfina dá prazer para o corpo dá prazer igual sexo gente então assim se o, se a tela me dá prazer porque eu vou transar eu vou beijar eu vou continuar relacionamentos e, e agora os jogos das crianças eles estão eles são interativos tem avatar então, cada cara uhum. tem seu avatar. Então, assim, cada filho meu tem o seu avatar. Né? Desde os seis anos de idade, o menino já tinha um avatar dele. Então, ele prefere encontrar lá no mundo virtual com os amigos do que encontrar no mundo real. Então, assim, uhum. eu comecei a ler um pouco disso e entender que eu poderia, que eu, eu, eu ia proibir meus filhos, crianças ali, a não jogarem virtualmente. Porque se ele tem os amigos virtuais, ele começa a jogar virtualmente, jogar.. É, jogos é, online e aí ele vai vai ser pior pra ele, né? Mas claro que você tem, isso que você falou aí foi muito legal, Carol que você falou, essa coisa de você ter o vínculo você conhecer seu filho, você caminhar com seu filho, eu criei o meu avatar, chama Mamita uhum. Mamita de Paulo <risos> Esteve e Rebeca, então eu também entro lá no Roblox, que é esse mundo virtual, eu também, uhum. eu por onde eles andam, os aviões, os carros, eu, eu entro junto lá com eles. É, eu acho que esse, dessa forma você vai conseguir acessar seu filho. Isso é muito importante. É. Porque eu, eu acho outra coisa importante de pontuar aqui é que você disse: o seu filho que tem mais dificuldade de interação social é o que tem mais facilidade de entrar nesse mundo virtual. Então, isso já é uma característica, né? Esses têm mais facilidade de entrar para o mundo virtual. A tela está dando algum escudo ali para ele. Né? É. Que está o protegido de alguma coisa que o aterroriza de certa Mas é forma. o que eu acho. Assim, a interação social libera endorfina. Dá prazer, não dá? Eu, eu falo isso. Assim, eu adoro estar com gente. Adoro conviver, conversar. Bater. Isso libera da alegria pra gente, não dá? Dá. Demais. Pra mim também. <risos> pra mim também. Eu gosto. Estou adorando com tipo, você conversando. Tanto gente entrando aqui. Vanessa, Joyce, Letícia... Eu sei que são pessoas reais que estão ali atrás. Inclusive, se alguém quiser trazer algum comentário, a gente já pode, pode mandar aqui que a gente vai conversando mesmo. A gente passa disso aqui um, um bate-papo, né? Vamos trocar. E aí, o que acontece? Na hora que você começa a liberar essa endorfina através da tela do prazer, não só da interação virtual, né? Mas se você está liberando essa endorfina com jogo ou vendo vídeo, ou, ou mexendo na tela de qualquer maneira, que você tá fica che cheia de liberação, né, endorfina. Pra quê que você vai ter interação com as pessoas? Uhum. Isso vai adoecendo, né? E quando você falou do autismo aí, gente, a gente sabe que o autismo tem um componente genético. Quanto mais a gente estuda, lê sobre o autismo, né? O meu filho passou sobre uma investigação ampla de autismo. Então, eu li muito sobre autismo. Então, assim, tem um componente genético, tem, mas tem componente social também. Então, assim, uhum. priva nossas crianças, nossos filhos, de envolvimento social, de natureza, de terra, de gente, de conviver com gente, de família, sabe? De bagunça, de festa, de confusão, de interação de conhecer histórias e problemas da vida, e B.O., sabe assim, aquela B.O. de família? Fulano brigou com ciclano, derramou, tem uhum. uma, uma panela no fogão, lavou a louça, não lavou, aquelas coisas de família mesmo. E do vizinho, que o cachorro latiu, essas histórias. A gente fica muito naquele mundinho ideal, que, sabe, de cheguei, comi, trabalhei, dormi, acordei, joguei, trabalhei, ganhei dinheiro, viajei pra praia, voltei. Esse é o mundo do desenho animado. Isso, gente, é um autismo Isso é coisa que não existe, gente A vida real é acordar, tropeçar, cair, sabe? Soltar um pum é, é, Passar por dificuldades, não conseguir passar. Passa, o gato chegar, derramar a comida, o leite tornar no fogão E limpar o leite E aí o pano tá cedendo porque mofou em cima da pia E o tem que lavar o pano Hoje eu tava com o Estevam, a gente foi comprar sorvete. Aí o sorvete entornou, eu mandei ele limpar. O cara pediu pra engraxar o sapato do meu marido. Aí a gente falou que quer engraxar o sapato, que é a graxa. Aí ele foi comigo comprar roupa na loja, eu falei que tava caro, que o vestido tava caro. A vida real acontecendo. Então assim, pega uhum. seu filho, leva seu filho pro sacolão. Mostra pra ele que é uma laranja podre, o que é uma fruta. Explica pra ele... Quais são as frutas boas, como é que a gente escolhe uma fruta. Faz com que ele participe da realidade, né? Porque às vezes também é isso. Assim, a gente não quer um filho só atrás da tela, mas também a gente não propicia espaço para que ele conheça filho. fora da tela, né? Acabou. É levar ele para lugares, é isso Vivenciar a realidade Eu sei que é difícil, sabe? Eu, eu, eu fico o tempo inteiro assim Hoje eu tinha uma reunião aqui na clínica Hoje de manhã é, é um dia que eu tenho reuniões administrativas na clínica E aí na hora que eu estava saindo Meu filho o Paulo estava fazendo um, um cupcake Porque é uma coisa que eu sempre incentivo eles A cozinhar, fazer a própria comida E é uma dificuldade uhum. para eles Eles não gostam, mas eu fico no pé deles Você quer um cupcake? Vai fazer E eu pego a receita, dois na mão deles e ele está assim, ah, mas tá faltando não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer o cupcake e depois o recheio a gente vai comprar. E aí me atrasou isso, assim. Eu tive que atrasar minha reunião e eu respirei fundo e pensei assim, gente, eu, eu, é um investimento. Eu investi toda vez, mãe. Tá? É investimento. Toda vez você tiver que atrasar alguma coisa da sua vida. Claro, eu sei que tem muita gente que não pode fazer isso. Mas se você puder atrasar uma coisa pessoal sua para uma coisa simples da vida com seu filho. É um investimento para evitar que seu filho tenha doenças exatamente. psiquiátricas no futuro. Porque você tá é, está criando memórias afetivas na vida dele. Ah. Sabe? Você tá deixando de criar um, um homem disfuncional que não sabe fazer um bolo, que não sabe assar um bolo, bater um bolo, não sabe o que é um ovo, não sabe quebrar um ovo. Então, assim, meus filhos sabem quebrar ovo, sabem bater uma massa de bolo, colocar na forma, untar uma forma, povilhar uma forma, ligar um forno, colocar lá, desenformar um bolo... Aí ele viu que precisava de comprar o corante. O que é corante, mamãe? O que é corante? O que é sabor de morango do, do, do saborizador do, do, do, do chantilly? Falei, vamos lá comprar. Fui com ele na loja de fé. Ah, mas é na padaria. Na padaria não vende isso, não. O um homem tem que saber que na padaria não vende corante de chantilly. Por que que sua mulher Isso tudo está propiciando, na verdade Além do desenvolvimento é, Pedagógico, que você pode aproveitar Para ensinar algumas coisas É o desenvolvimento emocional É de estar tá perto, de estar tá próximo De acolher, de andar junto né? Propiciando essa conexão Que é tão importante para o desenvolvimento então. né? Porque eu percebo que às vezes assim São pequenas... Aí nisso a gente saiu Aí eu lembrei que eu tinha que comprar um lençol Aí passei na loja de lençol. Se assim, aqui, eu tenho que comprar um lençol? Porque o lençol lá de casa, é, só tinha um outro lençol, rasgou, que o gato rasgou. Então olha como é que a gente compra é. o lençol. Esse lençol aqui é de 100 fios, esse aqui é de 200 fios. Então são coisinhas, se você não convida, Ah, não, a gente, estou indo fazer compra de lençol. Vou largar o meu e videogame. Você vai comigo comprar o lençol. Você vai uhum. comigo sacolão, você vai comigo na farmácia. Lá em casa a gente faz isso. Eu e Arthur, a gente faz isso com os meninos, sabe? Então, essa dica eu deixo para os pais. Acabou a pandemia? Leve seus filhos para tocar pneu, leva. Porque é a vida real. Insere ele na vida real. É a vida né? real. Insere ele na vida real. Para que Existe. ele tenha interesse, de fato. Porque se realmente fora né, da, da, da tela, dos jogos, não é interessante porque ele não tem nada para fazer. Né? ou só tem para escola e estudar e fazer dever não nada é interessante aí realmente tem um, um prazer muito maior em ficar ali na tela que ele tá é, né sentindo um prazer ali do que ele viver em ser outras coisas é porque ah, ele não, não vai, vai querer viver né não vai querer viver né a vida é o quê a vida é só jogar videogame É. Porque a vida real é isso, é ter amigos, é ver pessoas, é conectar com pessoas, é cozinhar, é comer, é passear, é relacionamento, é esportes. Claro que também tem tá a questão da gente estar tá ali com eles, fazendo o que eles gostam também, né? Só o que é meu, né? que a gente, a gente, a gente combina. Você Aham. vai o meu lençol que eu tenho que comprar, mas eu vou comprar o seu corante para o seu cupcake. Exato, né? é o equilíbrio É o equilíbrio, é o equilíbrio né? né? Você quer andar de bicicleta? Tá bom, eu vou andar de bicicleta com você Mas depois você vai comigo no meu salão de beleza A gente combina uhum. isso O pai dele vai com ele, o pai dele vai fazer, vai fazer Cortar corta cabelo dele, mas depois ele vai andar de bicicleta Com o Paulo Então eu acho que tá faltando tanto isso Porque também essa questão assim, de ter babá De ter escola, de ter as coisas que são só da criança Os pais largam os filhos das atividades deles E, o, e assim O filho tá lá na festa da criança e o filho não vê mais um mundo real o filho não não sabe quanto é custa as coisas sabe não sabe uhum. o valor do dinheiro não sabe quanto custa é. o seu... eu acho muito interessante isso que você trouxe de falar que é um investimento sabe assim, a lida com o filho é um investimento e tem que ser vivido dessa forma sabe para que você consiga ali também através do seu cuidado do seu desejo mostrar para ele como é a vida né? Quem vai você isso? Ninguém vai fazer isso Pelo seu filho Ninguém vai pegar seu filho pela mão E ensinar ele a fazer um sacolão A fazer um supermercado A fazer um feijão, a fazer um arroz A, a escolher uma banana no sacolão a, a, a amadurecer uma banana Como é que a gente amadurece as frutas Colocando as frutas tudo junto dentro de um saco Esse Domingo, o Paulo tirou os pães da mesa Pegou o pão e colocou no saco de papel Eu falei, não pode, Paulo Se botar o pão no saco de papel, o pão vai ficar duro ah, é? É. Põe o pão no saco de plástico pão ficar mole. Gente, quem vai ensinar isso para ele é a gente mesmo. Uhum, Mas tem uhum. paciência em ensinar isso pra criança. Você que tem que ensinar, meu amigo, essas coisas pro seu filho. É, é você, você que é pai, você que é mãe. Não se importando acho... que a professora. A professora de matemática, português para ele. Ética, moral, coisas da vida. Aí depois, assim... Claro que o autismo não é, não, é, não é só sua ausência, mas eu acho que um pouco vem da nossa. A gente, porque, não sei, antigamente, como estava todo mundo muito junto, né, cara? Vó, avô, tio, um ensinava uma coisa, ensinava outro, ensinava outra, e ia. Olha. Era uma rede de apoio muito grande, que a criança sempre estava amparada. Se os pais não poderiam, não, não podiam, não conseguiam estar perto, tinha uma tia, tinha a avó, tinha outros irmãos, os irmãos mais velhos. A criança nunca estava desamparada. Né? Esse é. desamparo, né? desse cuidado primordial, ele é fundamental para o desenvolvimento psíquico. Né? Então, eu acho que a gente pode voltar a uma questão interessante que você trouxe, é... que eu vou trazer uma outra visão também um pouquinho assim para a gente complementar, é que antes da pandemia, estava todo mundo vivendo o seu corre, vamos dizer assim. Os pais estavam trabalhando, ocupados com o trabalho, ocupados com o seu lazer, né, ou com o casal, ou com cada um Com seus amigos Os filhos estavam indo para a escola Tinha várias atividades extracurriculares Não estavam às voltas Com as questões mais íntimas de cada um Estava cada um vivendo um pouco a sua vida A partir do momento Em que veio todo mundo para dentro do lar Para quatro paredes Diante de tanta incerteza E ficar e estava todo mundo ali Mais próximo Para observar como o outro está vivendo E ter mais Tempo querendo ou não, para ver o outro, as coisas começaram a aparecer. A minha questão é: antes a gente poderia estar tamponando um sofrimento, tamponando uma frustração, tamponando uma angústia com várias atividades. Quanto mais atividade, mais tamponando a gente tá. Uma alguma questão, as questões íntimas, a gente não tem tempo. O filho depois da aula já vai para o inglês, se do inglês é para o tênis, do tênis, vai para a natação, da natação, vai para não sei aonde. Né? Assim, não estou dizendo que não tem que fazer atividade, que as atividades. Não é disso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas estou querendo dizer que quanto mais coisa a gente faz, menos a gente está às voltas com as nossas próprias questões, porque a gente não tem tempo de fazer isso. Então, voltando naquela pergunta inicial, o seu filho pode sim ter mudado. E muito provável ele tenha mudado. Né? São dois anos. A gente sabe que na infância e adolescência, dois anos, é muita mudança, é muita habilidade nova que se adquire. É um corpo que muda. Pensa essa, esse adolescente que viveu esses dois anos de mudança corporal, tem que voltar e ir para a escola. É outra roupa. É sutiã que tem que colocar. É como você apresentar para os colegas? Porque é outra pessoa. Ainda mais o adolescente que começa a ter mais pensamento crítico, ter mais desejo. Né, conseguir transparecer melhor o que, que eles querem Eles estão muito às voltas com tanta questão Que esse retorno à escola, às atividades, aos encontros sociais Podem causar um estranhamento Eles estão no processo de ainda se reconhecer novamente Neste corpo, desse novo uhum. jeito que eles estão As crianças também São muitas habilidades que eles adquiriram também ao longo desses dois anos né? Porque também estava em casa isolado Que também não adquiriu nada né? Muita coisa foi construída também é, ao longo desse tempo. Então, acho que a gente tem que ter calma para acolher essa mudança, sabe? E aceitar que a gente está no processo de adaptação. Como qualquer mudança, a gente precisa de um processo, a gente precisa de aprender um processo de adaptação para que a gente construa algo novo. Né? Então, é, agora, né? que a gente teve essa oportunidade de estar mais próximo, pôde perceber melhor os comportamentos dos nossos filhos, que a gente continue levando isso para a vida, sabe? Se antes a gente estava vivendo naquela correria, naquela coisa assim, sem muito observar o que estava acontecendo às nossas voltas, que agora a gente possa fazer isso, sabe? E com esse olhar mais neutro possível para aquilo que tem acontecido. Né, assim, que cada um possa Tratar as suas questões As suas angústias também Para que não passe para o filho Para que aqueles ideais não passem também para ele Porque cada um é um Cada filho é de um jeito Como você disse, tem três filhos, cada um é de um jeito Um mais dificuldade terá de interagir, outro menos A outra, não sei Então assim, é, que a gente possa ter um olhar Individualizado para cada filho Isso também é muito importante E que a gente saiba fazer os momentos com eles, momentos de qualidade e é isso, o momento de qualidade é estar em conexão e apresentar a vida real. Falar, filho, você está gostando disso aqui, mas calma. Vamos fazer aquilo ele também comigo. Vem aprender sobre isso. Mostre para ele que também é importante. Porque não dá para ele falar assim: filho, desliga esse computador e vai fazer, sei lá o quê. Ele não está vendo importância. Mostre a importância dele aprender sobre isso. Coloque ele de uma forma ativa, de uma forma participativa, de fato, no cotidiano, né? o é, que eu queria trazer também, né, assim, que diante desse contexto, eu vou trazer uma frase, na verdade, antes, de Montaigne, né, é, que a pior solidão é aquela que a gente vive a dois. É a que fica presa aos nossos fantasmas e não tem mediação externa. Diante do contexto de pandemia né, que nós vivemos, todos nós, pai, mãe, Filho, todos nós que estamos vulneráveis, a gente precisa ter calma, precisa dar tempo para a gente organizar as emoções, organizar tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente viveu, tudo que a gente tem trazido de novo a partir de agora. Não é possível a gente fechar os olhos para esses dois anos de pandemia e não dar o tempo necessário para que as coisas se reparem, para que as coisas encontrem o seu lugar. Tenham calma, o psiquismo não trabalha com tempo cronológico. Não vai ser para ontem que a gente vai resolver aquilo que se apresentou lá na pandemia. Né? Vamos ser calma. Os comportamentos que você observou, vamos ver se agora, com a volta para o social, a criança consegue, por exemplo, o adolescente consegue lidar com suas emoções, elaborando junto com os pares. Você também, pai, você mãe. E também está com suas questões, agora, voltando ao trabalho, tendo tempo só de vocês, longe de casa, que vocês também consigam lidar com as suas próprias questões, né? Tenhamos calma e lembrando, um comportamento diz sempre de uma causa. Não devemos olhar para o comportamento isolado. Não devemos querer tratar um comportamento isolado. A agressividade, por exemplo, né, que é um comportamento completamente não adaptativo e fora da, das leis sociais, social.